Acho que não adianta Viver atrás Desse amor Se já o perde de vista Não achei rastro nem pista Somente o tempo irá Get But... Negão. Oi. Pra quem não conhece, Fábio Negão, Fábio Negrão. Oficial. oficial. Meu produtor, meu amigo, meu parceiro, meu compadre. Certo? Vamos cantar uma aí, velho? Quer aproveitar Pode. isso aí? Vamos aí. Lá maior mesmo? Lá, lá. Pode ser? Não, lá maior? Lá maior? O que faz? Deixa eu ver o que acontece aqui. Beber uma água enquanto isso. Vai lá. Parece até que a gente está. Parece que esse mal faz mal, vem temporal, parece que mudou o amor, parece que não tá legal. E tudo isso, tudo isso é natural, parece até que o nosso sol se escondeu, parece que esse mal de amor hoje é sinal. Que a gente brigou Mas isso é coisa de casal Tudo isso, tudo isso É natural Pra vida ser normal Os dois tem que se amar pra valer De verdade Mente não tem porquê Tem mente que sofrer, quer morrer Saudade Saudade é o bem que faz doer Difícil de esquecer E que não tem idade nosso amor, nossa canção, um só coração, é uma paixão, no mesmo refrão pra valer. Sabe que um dia o mundo será só eu e você, nosso amor. Nosso amor, nossa paixão, O só coração, é uma paixão, no mesmo refrão pra valer. Sabe que um dia o mundo será só eu e você, quem sabe. Sabe que um dia o mundo será só eu e você Sabe que um dia o mundo será só eu e você Parece até que a gente está de mal Meu bem Maravilha, hein? Maravilha! É Fábio além, Negrão hein? Oficial! É vamos nóis. cantar mais um pouquinho daqui a pouquinho é? Fábio Negrão Oficial, é só de sonhar Fábio Negrão lá, Oficial, daqui a pouco vamos falar um pouco de todo mundo Queria dar um abraço pro Xandão, Foz do Iguaçu, Família Biscaro. Tamo junto, Foz Iguaçu, Xandão! Um abraço, irmão! Tati Naline! Obrigado, Tati! Tô de olho aqui, hein? Coab da onde mesmo? Que eu vi aqui? Pera aí, peraí! Aí. Cacau CLS, tamo junto, manda um abraço também! Samba, nós! Tamo junto, samba, nós! Cristiane Matos, Luíscaro! Tamo junto, Elma Oliveira, minha obrigado, Diogo Palmaresite. Tamo junto, Marilene Jesus é nós, tá bom? Coab de Cuiabá, Janiel Coab Nova Cuiabá, tamo juntos, Coab é nós, gente da gente tamo juntos. Fica aí, lá maior, lá maior. O que aconteceu? O que mais? Com aquele velho amor, será que se perdeu Ou se entendi Eu não queria me arrepender, mas estou mais que arrependido. Quero de volta pra mim o sabor do teu beijo. Quero de volta pra.